Olá, bom dia. É, gostaria de dizer que eu acredito que este movimento de separação é um tanto utópico, pois o próprio sul do país perderia financeiramente entre a comunidade internacional. Meus antepassados eram alemães e italianos. Eu vivo em São Paulo e percebo que todo o trabalho dos imigrantes é voltado para benefício dos brasileiros nativos, incluindo os descendentes de escravos. E mesmo assim os descendentes europeus ainda acumulam mais fortunas e propriedades. Até hoje os imigrantes ensinam os brasileiros em tudo. Acredito que a influência poderia ser maior na política para formarmos um país poderoso, com um povo rico, desde que coordenado por imigrantes ou descendentes de imigrantes. Né? Tivemos o azar de termos tido presidente sem expressão, nem criatividade, muito menos autoridade para reger esse país. Os presidentes que assumiram a era democrata é, passaram a mão e estão ricos aí vivendo pelo mundo. E acabamos por entregar nosso território para a Grã-Bretanha. Estados Unidos é parte da Grã-Bretanha, lembre se disso. Né? Então existe o medo do Sul formar um país que tenha potencial bélico. As pessoas ainda têm muito medo dos alemães o que seria algo interessante, mas explorar esse essa fama. Então não é dividindo que vamos conseguir tornar uma potência e sim dominando o território dos brasileiros e catequizando-os para funções mais elaboradas. Pois é possível, eu acredito no brasileiro. Eles têm esforço, têm, não tem brilhantismo, mas com educação eles serão úteis na edificação de uma potência brasileira. Nós, descendentes de imigrantes, temos a capacidade de reeducar a população do Brasil, mostrar o gosto ao trabalho, os bons hábitos sociais, mas temos que ter representação política maior. O último presidente que colocou o Brasil no desenvolvimento nuclear foi o general Ernesto Geisler. Depois da entrega do poder, dos militares, o Brasil veio de mal a pior e não desenvolveu uma máquina sequer, tudo aqui paga royalties para os britânicos dos Estados Unidos, né? vejamos só isso aí, o Brasil é uma grande potência, mas jamais pode ficar no controle dos brasileiros nativos, Vejam as barbaridades cometidas pelo Lula e pelo Fernando Henrique, que entregou o território brasileiro de mão. Veja tudo que a gente pagou durante 30 anos, ele falou, toma para vocês brincarem, toma para vocês brincarem. O povo não vale nada, toma, eu assino, eu, eu, eu vou estatizar, aí privatizar o subsolo brasileiro para os americanos comprar. Trai o povo, com certeza, né? Então, encerrando o sul do Brasil, deve-se unir e dominar o sudeste e outras regiões para expandir seu conhecimento, catequizando os descendentes de índios, negros e portugueses também, que não é um povo dos sábios. Né? E tornar o país inteiro uma nova potência bélica do mundo, para ganhar o respeito dos europeus e, to e se tornar uma nação mais proeminente neste século. Porque o brasileiro nativo... Não dá para governar a si mesmo, não pode. Dá esses problemas que nós estamos vendo aí na mídia aí constantemente. Há 30 anos de democracia é um fracasso total, gente que jamais deveria nem pisar no governo. Né? É um absurdo.